Então, pronto, eu sou o Guilherme, venho da Ártica e antes de começar aqui com a apresentação, tenho aqui muita coisa para vos mostrar. Queria só contextualizar-vos um bocadinho e dizer de onde é que eu venho. Portanto, eu venho das áreas do design e muito cedo, desde sempre, sempre gostei de desenhar e de pintar e isso levou-me à, à exploração de vídeo e fiz várias peças de espetáculo que continham vídeo com o Rui Horta. Não sei se podemos baixar um bocadinho a iluminação da sala, para se ver melhor o vídeo. Ninguém me está a ouvir, ok. Uh, pronto, e então durante esta exploração visual, trabalhei com óperas, com orquestras, aqui é a Casa da Música, o Remix Ensemble, Fazendo uma peça, um tributo ao John Cage, chamado 433. Isto são peças de teatro. E uh, das coisas que eu mais gosto de fazer é fazer exploração visual e inventar estes ambientes visuais com vídeo, mais ou menos imersivo. Isto foi uma ópera na gesto não desculpem, na Gulbenkian, chamada Flowering Tree. Bom, eu, nesta altura, andava a procurar uma plataforma que me permitisse gerir os conteúdos audiovisuais. Ok, então eu estava à procura desta plataforma que me permitisse fazer a gestão dos conteúdos e o que existia no mercado, e estamos a falar aqui há uns 10 anos atrás, eram os Modulate, os Arcaus, os softwares de VJing, e era tudo muito complexo para o que eu queria, eu precisava apenas de um sistema simples, com a playlist de vídeos, que me permitisse fazer next vídeo porque quando estamos em espetáculo, os vídeos têm que entrar à deixa, portanto há as deixas específicas para entrar este ou aquele vídeo. E então eu encontrei-me, em momentos, a fazer um espetáculo na Suécia, e, hum, à noite, estava num apartamento, sozinho, sem nada para fazer e resolvi começar a desenvolver o meu próprio sistema de gestão de conteúdos. E é, é isto que temos aqui. Portanto, esta aplicação está a ser gerida com este sistema. Eu chamei-lhe Einstein Video Player porque o espetáculo se chamava Einstein Dreams. Então, basicamente, eu tenho aqui a minha lista de conteúdos. E uh, vou passando para o próximo vídeo. Desculpem. Ok, posso ter aqui botões para Next e Previous vídeo, tenho um tempo de crossfade e posso mudar de conteúdo para conteúdo com crossfade definido. Enfim, Resolvi criar esta plataforma e posso dizer-vos que até hoje, sempre que usamos vídeo interativo, utilizamos esta plataforma e encontra-se também uh, uma, uma versão reduzida, open source, no GitHub. Depois posso vos dar o endereço. Uh, o que estamos a ver aqui, por exemplo, só para verem a versatilidade desta plataforma. Okay. Aqui foi um, uma projeção em 360 graus, pendurada com papel de cenário. Estão a ver que está pendurada por molas, portanto toda ela é irregular. E com quatro projetores de vídeo conseguimos uh, fingir de projeção uh, toda a superfície fazendo edge blend para tornar a imagem única de uns projetores para os outros e tudo isso é feito aqui com o Einstein Video Player. Entretanto, uh, sempre trabalhei aqui no ecrã e sempre confinado ao ecrã e chegou uma parte da minha vida em que estava completamente saturado do ecrã e começou-se a falar dos arduinos e, uh, e da computação física muito virada para a exploração artística e eu, como sempre gostei de explorar coisas diferentes, comecei a fazer, a brincar com botões, com sensores, com, uh, com motores e quando juntei tudo começaram a surgir estes objetos mais ou menos interativos e começaram a surgir o, uns um, ok mais ou menos engraçados, mas tudo numa exploração muito despreocupada, uh, exploração puramente artística. E esta exploração continuou, comecei a fazer eu os meus próprios Arduinos, aqui é um controle remoto todo feito com Arduino e com um módulozinho de rádio para comandar veículos à distância, e aqui são Arduinos feitos em papel, que lhes chamei o Paper Arduino. E aqui é também um Arduino feito em acrílico. Ok, por mais ou menos por esta altura, resolvi criar este módulo. Isto já não fui eu que fiz, foi um amigo meu, engenheiro eletrotécnico, em que eu lhe disse o que é que precisava, porque eu estava sempre a refazer os meus Arduinos, ou tinha que comprar plaquinhas adicionais. E então eu pedi-lhe um módulo aqui com o layout standard do Arduino. Vocês já ouviram falar do Arduino, conhecem Arduino? Ok. Pronto, layout standard do Arduino. E aqui temos um controle de motores DC, e chamámos-lhe o motor Arduino, que ainda hoje é utilizado em workshops e por esta altura comecei também a dar workshops, ainda antes de ter a Ártica. Okay? Mais ou menos em 2010, 2011, eu e o André tínhamos vindo a falar de criarmos o nosso negócio a nossa oportunidade. Nós conhecemos uma empresa que era muito falada na altura, que era o I Dreams que depois entrou em grande declínio. O André é engenheiro de software e sempre trabalhou também nas artes do espetáculo, a fazer desenho de luz e cenografia. Um, e então criámos a empresa. Aliás, antes de criarmos a empresa, fomos para o mercado simulando que a empresa estava criada e quisemos testar o mercado para ver se aquilo que gostamos de fazer, se tem algum valor e se é aceito no mercado. E, um, deixem-me... Ok, isto foi a nossa primeira garagem. Um amigo nosso sempre está nos uma garagem e aqui já podemos ver uma CNC, o um projetor de vídeo, enfim, uma pequena oficina e um laboratório. E então o nosso primeiro projeto, deixem-me mostrar este está aqui online. Ok, este foi o nosso primeiro projeto, não é isto? Desculpem, é isto. Isto foi um, uma LED Wall no Portugal Tecnológico, na FIL, e então a, o arquiteto que tinha desenhado este stand, que é do CCDR-LVT, é o Leonel Moura, que é conhecido pelos seus robôs-pintores, e nós quisemos inspirar na, na sua, nas suas características como artista e resolvemos criar esta LED Wall interativa, em que temos estes agentes pintores que se alimentam dos movimentos das pessoas se a pessoa estiver mais próxima, significa que tem mais alimento. Portanto, os agentes ficam mais gordos. Se a pessoa se afastar, ficam mais pequeninos. E é uma instalação que está sempre a ser gerada e é o contributo de todas as pessoas que por ali passaram. Entretanto, surgiram mais um outro projeto. E vimos que, de facto, a Ártica tinha, tinha sustentabilidade e era válida. E então registámos a empresa e entrámos nos processos todos formais. E já com a Ártica, começámos a produzir em série os nossos motoruinos e os nossos shields para Arduino. Este é um shield que expande as capacidades normais do Arduino. Tem um potenciómetro, um potenciómetro tem dois LDRs, um buzzer, um sensor de... Controle remoto de televisão. E também uh, desenvolvemos este pequeno robô para começarmos a dar workshops mais à série de robótica e de programação direcionada para a robótica. Este robô é o Farrusco. E chamámos-lhe Farrusco porque foi o nome do primeiro robôzinho que eu fiz uns anos atrás. E então o Farrusco é esta plataforma um, e nos nossos workshops levamos o robô já montado, e é um workshop mais de programação. E então ensinamos desde crianças até adultos, pessoas que nunca programaram, hum, ações muito simples que vão sendo complexificadas ao longo do workshop, e quando o workshop termina, este é o comportamento que esperamos que as pessoas consigam fazer já sozinhas, é um comportamento mais ou menos autónomo, em que ele evita obstáculos com o sensor de infravermelhos, quando colide, ele muda de rota, e procura novos caminhos. E este é um ambiente de workshop que é o ambiente que mais gostamos de dar porque em vez de ser um workshop de um dia é um workshop de uma semana e tem acontecido no FABLAB Lisboa todos os anos. E então aqui nós começámos e foi uma coisa que surgiu muito naturalmente que é durante os dois ou três primeiros dias temos a nossa matéria normal do workshop vamos dando exemplo após exemplo complexificando cada vez mais e depois, nos dois últimos dias, chamamos, chamamos free mode. As pessoas são desafiadas a criar um pequeno microprojeto. E então, como há outros workshops a decorrer, de impressão 3D, de textos interativos, então as pessoas começam a inventar pequenos projetos e aquilo transforma-se numa, numa salada-russa autêntica e surgem as coisas mais incríveis. Deixem-me passar aqui um bocadinho à frente, por isto mais rápido. Então, aqui é um robô que desenha com... Acho que era açúcar, já não me lembro bem. Ok. Aqui é um robôzinho que também tem uma caneta e que é controlado com um comando de televisão. Ok. Eu vou acelerar um bocadinho, porque estamos um bocado curtos de tempo e tenho imensa coisa para vos mostrar. Isto é um robô aquático, uma coisa que nunca viemos a pensar ser possível, com o farrusco. Aqui eles foram ao Fab Lab, fizeram este atrelado com corta-laser. Isto era um robô de guerra, em que espetou alfinetes ali na, na carapaça do robô, então estava muito simpático de ser pegado. Enfim, este é o tal robô aquático. Uh, esta exploração com modificações de robôs e criação de robôs o nos a um projeto que foi dos mais emblemáticos que fizemos, que foi inicialmente para o Codebit, e depois do Codebit uh, fomos também a uma outra feira na Phil, de uma feira de jogos, e então este projeto consistiu na modificação de um SEGA Rally, de uma máquina de arcade, uma cabine de SEGA Rally, e na modificação destes carros telecomandados. Então, o que é que acontece aqui? O carro tem duas câmaras, tem uma câmara à frente e uma câmara atrás, e podemos mudar de câmara, tal como num jogo de computador. Depois, os pedais são progressivos, portanto, eu posso travar um bocadinho ou travar muito, posso acelerar um bocadinho ou acelerar muito, as mudanças estão funcionais, Uh, e é interessante porque não está aqui a ser utilizado nenhum computador, é tudo Arduinos. Uh, os comandos para o carro funcionam via rádio, de um Arduino para outro, e uh, a feed do vídeo vem também por rádio com sistemas de videovigilância. Okay? Portanto, isto é tudo standalone, sem computadores. Depois, um, este projeto chamamos-lhe o SapoBot. Foi uma encomenda da SAPO, que queria oferecer 15 mascotes a parceiros e clientes. E então, decidimos usar a nossa plataforma Farrusco e pôr-lhe uma carapaça. A carapaça foram uns colegas nossos, uns amigos nossos, que só fazem maquetes e miniaturas e este tipo de carapaças. E depois o chassi do Farrusco foi modificado por uma empresa que é a EDMIND, que é uma empresa só dedicada à robótica à séria. E então, ele tem três comportamentos. Estávamos aqui a ver ele a seguir uma parede. É um comportamento, ele anda à volta da parede de uma sala. Outro comportamento é um seguimento de linhas. Para mudarmos de comportamento, temos um botão por baixo da carapaça e então temos que pressionar a carapaça e se repararem, está então, ali é um ledzinho RGB que muda de cor, consoante o comportamento dele. Ok, e depois, por último... Sempre que ele ficava uh, contra alguma coisa, fazia um Portanto, Isto é um obstáculo-avoidance, se anda pelo espaço evitar obstáculos. Isto é só uma, uma aplicação em Processing de uh, configuração, ver se está tudo a funcionar. Tínhamos um servo, LEDs RGB, sensores de chão, sensores uh, para a frente, e, hum, e o Clashar, ok? Então foi um pequeno programinha para vermos se ele estava a andar para a frente, para trás, virava à esquerda, à direita. Portanto, um programinha de configuração. Depois, isto é um outro projeto feito em parceria com a Idemind, que era, era o Magabot, era porque... já não é. Magabot porque na altura, estamos a falar aqui há 10, 9 anos atrás, havia muito a plataforma Magalhães, e nós queríamos dar mobilidade ao Magalhães e então fizemos uma modificação no Skype em que a pessoa que está no local remoto não tem que instalar nada, tem só que correr o Skype e com comandos simples a pessoa pode ter mobilidade e dar comandos de locomoção ao robô. E depois tínhamos aquilo a que chamámos na altura que era a videoconferência assistida, a telepresença assistida, ou seja, nós podemos dar movimentos ao robô, mas se ele vir que está a ir, por exemplo, em direção assim, a um precipício, ele tem sensores em baixo, então para e anda para trás. Uh, se, se ele estiver a aproximar de um obstáculo, para. Portanto, há uma certa uh, assistência na navegação. Okay. Aqui foi uma campanha para a um, em que usaram os nossos Magabots e o nosso Farrusco para fazerem o vídeo da campanha. E mais tarde decidimos evoluir as nossas plataformas. E aqui é... chamámos-lhe o Giro. E o Giro era um robô também baseado em Arduino. Mas decidimos fazer uma coisa mais fechada, digamos assim, um produto acabado. E então aqui é um bocado a criação das carapaças com moldes em silicone. As carapaças estão em resina. Andar aqui um bocadinho para a frente. Mas isto mostrou ser um trabalho muito lento, muito vagaroso, porque a carapaça era feita, tinha que ser polida, depois tinha que ser uh, pintada, e, enfim, isto é só uma aplicação de demonstração, com uma cantinha, podemos pintar, desenhar, segue linhas, uh, tinha imensas capacidades, e acabou por ser um projeto que foi parar a gaveta por falta de financiamento e o nosso grande objetivo era que ele fosse parar às prateleiras de mercado mas é uma corrida imensa e é preciso muito dinheiro. Ok, então decidimos, ok, esta foi a nossa aposta final na robótica, decidirmos virar-nos para, virar para coisas mais sustentáveis e mais bem pagas. Ok, está aqui uma coisa que não está a ler. Tudo bem. Então, uh, fomos contactados pela Câmara Municipal da Almada, em que eles tinham uh, revitalizado um, um espaço muito antigo e, um, e então queriam fazer um centro de interpretação da, da Zona Velha da Almada. E então eles tinham imensos conteúdos, uh, na maioria era texto, e hoje em dia as pessoas não leem texto, portanto, tínhamos que criar aqui algo que atraísse as pessoas. E então decidimos criar esta plataforma gigante, onde vamos projetar uh, um mapa da Zona Velha da Almada. Este é o sistema de elevação dos projetores. Eles tinham que estar muito próximos já do teto para cobrir toda a área de projeção. E depois desenvolvemos uma série de dispositivos de iluminação para vitrines, e... Uh, e fizemos toda a decoração do espaço. Segurar aqui um bocadinho. Ok, portanto, isto é a mesa de projeção. E então, se repararem, nós temos aqui, que não se vê muito bem, mas temos aqui um tablet, tal e outro tablet, e estão aqui mais dois de cada lado. Cada tablet tem uma zona dedicada de conteúdo, e a, a zona, por exemplo, deste tablet tem esta cor e no mapa estamos a localizar, pela mesma cor, o conteúdo que a pessoa está a ver. Então, podia ser uma rua, um edifício, uma personalidade. Ok? Então, isto permite que esteja uma pessoa a ver conteúdo e estejam pessoas atrás, portanto, possa haver um grupo a ver sempre o mesmo conteúdo. que Normalmente, nas instalações de um utilizador único, está só o utilizador ali a ver a sua instalação, mas as pessoas que estão à volta nem sempre conseguem e nós quisemos rodear este problema e solucionar este problema. E então no tablet temos um menu de navegação por tópicos e categorias e à medida que se vai navegando os conteúdos vão abrindo. Isto são as vitrines que mudam de cor quando a pessoa se aproxima e iluminam os objetos quando a pessoa está em frente à vitrine. Depois temos aqui um outro projeto também foi uma encomenda da Sapo. Este projeto é muito geek, ok, porque é meramente hardware. Então a Sapo estava a expandir os seus, servi os seus serviços para, para os PALOPS, para países africanos, onde as rádios locais têm grande força e então eles queriam criar um sistema que permitisse que as rádios locais fossem ouvidas em todo o mundo pela internet. E então esta rack é um sistema que chega-se ao local, liga-se, configura-se a onda FM e então temos aqui 2, 4, 6, 8, 16 sintonizadores FM e cada módulozinho destes tem um Raspberry Pi, tem um Arduino e tem um sintonizador FM. Okay? E quando esta rádio está sintonizada, ele manda um feed para a internet para que os imigrantes, os simpatizantes, os familiares, possam ouvir as rádios das suas uh, zonas. Este módulozinho é o sintonizador FM. ok? Isto são painéis uh, odd swappable, portanto, se eu tirar este painel porque está variado, eu posso colocar outro, não tenho que reiniciar o sistema. O sistema internamente deteta que foi um módulo uh, adicionado e sabe qual é a rádio que tem que sintonizar. Okay. Aqui temos uma gestão de alimentação, Eu tinha uma UPS, portanto, se a energia faltasse, ele autoalimentava-se. E temos também um, um Arduino que está a gerir a alimentação e a ver se tem ou não corrente. Este projeto... Uh, foi uma encomenda de uma agência e então eles estavam a fazer a ativação da Missão Sorriso e havia um roadshow, um, um, uma camionete, que levava este, este evento, esta ativação, por escolas em várias zonas do país. E então... Uh, deixa -me, deixa -me... Okay. então uh, O que nós fizemos foi uma aplicação semelhante ao band Hero, com música dos Orelha Negra, e então os orelha Negra deram-nos as faixas separadas e nós tivemos de estar a ver quase bit a bit onde é que aquela faixa tinha uma, uma nota pressionada, uma guitarrada, um evento de bateria e tivemos a recriar as bolinhas para cada instrumento e depois modificámos instrumentos reais. Neste caso são dois controladores MIDI, aqui não houve grande modificação mas este é um baixo real e então Adicionámos aqui uh, sensores uh, táteis e aqui no, no coisinho onde ele dá a guitarrada foi mesmo o módulo da Guitar Hero que utilizámos para pôr ali no baixo e a bateria também está cheia de piezos um, que detectam sempre que, se dá, sempre que se usa cada um dos, dos tambores da bateria. Bom... Mais tarde, e aqui vamos avançar um bocadinho no tempo, isto está tudo não está bem por ordem cronológica. Um, fomos contactados pela MundiCenter para fazer um, um elevador que levasse as pessoas ao topo da torre para, para verem um, o Mirador das Amoreiras. E então fizemos toda a decoração deste elevador que foi feito especificamente para, para, este, para este mirador. E então este elevador está decorado com estes ecrãs, tanto nas paredes como no teto. E para fazer esta viagem, usámos um drone cheio de GoPros para simular um elevador panorâmico. Okay? Portanto, ele não é praticamente interativo apesar de saber se está a subir, se está a descer, se as portas estão abertas ou fechadas. E tem aqui vários pormenores. Por exemplo, quando a pessoa entra, está tudo apagado, não sei se repararam há bocado, uh, e parece um elevador normal. Portanto, os vidros são espelhos, e somente quando as portas se fecham é que entra a imagem e aqueles vidros que eram espelhados, ok, se repararem aqui, Portanto, só temos imagem no teto, que é como se fosse o candeeiro do, do elevador, e são espelhos à nossa volta. E só quando as portas se fecham é que as pessoas são surpreendidas com, com paredes de vídeo. Depois, esta foi a nossa intervenção no Festival Aura, em Sintra, em 2017, acho eu. E então havia este espaço e tivemos que imaginar alguma coisa para este espaço. No entanto, os recursos não eram muitos. Até que um colega nosso teve a brilhante ideia de usar um laser. E... e então este laser tem várias características. Isto mostra um bocadinho o making of. Então, para o laser se poder ver no espaço, porque ele é praticamente invisível, ele tem que bater em alguma coisa para ser visto, e então ou temos fumo. Mas usar fumo aqui, além de ser bastante dispendioso, é uma zona com muito vento, então o fumo desvanecia-se logo. Então estamos a utilizar sistemas de rega, de estufa. Então estes sistemas deitam partículas de água muito fininhas, mas são suficientes para o laser se tornar visível no espaço. Depois havia... Uh, o laser era. temos a máquina de laser, projeta o laser uh, num comprimento para aí de 50 a 60 metros, chega ao fim e tem um espelho e reflete o laser de volta. Okay? Depois numa extremidade temos duas torres de subwoofer de são grave. Uh, na outra extremidade temos umas cornetas que nos dão sons agudos e tentamos criar aqui uma atmosfera mais ou menos imersiva, uh, o laser reage ao som, portanto há este bater de coração em que o laser reage ao bater do coração e de vez em quando há uns sons meio aquáticos, meio de baleias, ok. aqui um bocadinho temos vindo a participar na exposição dos Avengers que está a correr o mundo já esteve em Las Vegas uh, em Tóquio na China, em várias zonas da China em Paris, na Suécia e pensa-se que possa vir a Lisboa e então isto é o jogo final da exposição deixa-me uh, só andar aqui para trás. Portanto, quando as pessoas as pessoas têm um iPod para toda a exposição que serve de audioguia e de <coughs> e mostra conteúdos e quando chegam a esta sala uh, surge-lhes um super-herói no iPod e se repararem aqui à frente temos os símbolos dos diferentes super-heróis, ok? E um, tal um vídeo de recepção das pessoas mostra como é que cada pessoa deve jogar e basicamente a pessoa tem que fazer o que chamamos button mashing, que é, tem que arrastar assim para lançar o disco, tem que fazer assim que é o muro do, do Hulk. Ok. E então surge aqui um combate com o Ultron, que era o mauzão da altura. Um, e pronto, e terminado o combate, as portas abriam-se e eram recebidas pela Maria Hill dos Avengers. Onde mostravam, onde mostravam aqui os cartões com os IDs de cada pessoa okay. e então um, se repararem o nosso sistema está também a gerir a iluminação do espaço onde temos estes, uh, estas luzes rotativas e então temos robôs de luz no local também a fazer efeitos de luz e tentamos, sempre que possível, adicionar elementos físicos às nossas instalações. Depois, isto é um projeto do ano passado, em que fomos abordados por uma agência que está a fazer a ativação do KitKat nos festivais de verão. Deixem-me mostrar-vos antes isto. Ok, estes são os vídeos promocionais da campanha. Trata-se aqui de. As pessoas estão naquela fila de espera. Quando chegam ao stand, é-lhes dado um tablet e a pessoa pode fazer um desenho no tablet e pode escolher cinco sabores. E depois entram para aquele compartimento ali do lado direito, onde está este uh, braço robótico industrial, simpático. E, uh, e temos cinco extrusores com toppings de sabores diferentes. Extra. Ordinário é um vanguardista, mas ao mesmo tempo um clássico. É muito à frente, uma palavra, artemologia. Aquelas cores, parece 3D. Eu estava à espera disto há muito tempo, eu sigo desde os seus primeiros passos. Bravam? Ah. Estes vídeos não foram feitos por mim, ok? Isto é da agência. Ok? Agora mostrar-vos aqui um, os vários várias etapas de interação deste robô. Ok. Então vou acelerar aqui um bocadinho. A pessoa faz o desenho. deixem me mostrar-vos aqui o desenho. Ok. A pessoa faz o desenho no tablet. Ali do lado esquerdo temos cinco sabores. Podemos selecionar qual é o sabor e submetemos. Depois a pessoa entra naquele compartimento. Lá. Ok. E é recebida pelo topi. E então o topi saúda a pessoa, diz lá a pessoa e pede, entre aspas, à pessoa para colocar o chocolate ali naquela zona, ok? Então o desenho é submetido e temos ali os cinco extrusores. Ele vai buscar o extrusor com o sabor que a pessoa selecionou. E pronto e começa a desenhar seguindo os movimentos uh, por ordem uh, que a pessoa fez o desenho, ok? Está aqui acelerado. Então aqui a maior dificuldade neste projeto não foi foi tudo difícil desde dominar o braço industrial. Este robôzinho também tem uma história, que é o gibo, também tem uma história particular. Uh, tudo isto são peças que foram impressas, uh, botumadas e pintadas para personalizar o braço industrial, para não ser uma coisa tão, tão uh, crua. Portanto, tentámos humanizar ao máximo este projeto, mas aqui a maior dificuldade foi o manuseamento do topping. E então o topping, uh, que são estes sabores, se tiver muito frio ele fica duro, se estiver muito quente, fica completamente líquido e então foi extremamente difícil conseguir gerir as temperaturas na sala, ok? Então, ali aquele robôzinho. nós comprámos duas unidades do robô e quando vamos, aquele tinha uma área de developer estávamos todos contentes, íamos fazer o, descarregar o SDK para podermos comandá-lo e pôr os nossos vídeos e essas coisas todas, quando começamos a ver que a empresa estava a ir à falência, a empresa do Gibo, e então não nos quiseram dar o SDK, então tivemos que desventrar o robô todo, porque já tinha sido vendido aquele conceito ao cliente, tivemos que o desarmar todo, tirar-lhe a eletrónica toda e pôr-lhe a eletrónica nossa. Okay, isto foi assim um mega desafio, o maior hacking que alguma vez fizemos. Isto já é a nossa eletrónica, e então ele é alimentado por baixo, uh, e se repararem, ele tem rotação uh, sem fim. Portanto, os fios têm que passar de uns pisos para os outros, sem se enrolarem, ok? E ele tem os componentes mesmo dedicados para isso. Uh, e aqui é o interior, e é um computadorzinho, que é do tamanho de um Raspberry Pi, é um Latte Panda, que corre Windows, e ali são os controladores dos motores e todo, enfim, toda a zona de controlo. Apressando aqui um bocadinho, que já estamos mesmo quase na hora, isto é hoje a nossa oficina. Temos vindo a apetrechá-la com as mais diversas ferramentas. No entanto, se vocês nos visitassem aqui há uns meses atrás, seria assim que a nossa oficina estava. Porque tivemos a desenvolver uma escultura de um neurónio, com 17 metros, para a Gulbenkian. Que ainda está em exposição, está até junho. Ok. Isto é um bocado a equipa. Uh, e então este neurónio tem uma componente interativa, ele é todo iluminado por dentro. Uh, e temos aqui cinco câmaras que detectam a posição da pessoa, sempre que a pessoa anda por ali naquela zona, estas dendrites, que é o nome técnico, destes raminhos, piscam. Um, depois, quando as dendrites piscam, elas vão carregando aquele núcleo, e quando o núcleo está todo carregado, é disparado um, um, um estímulo para os próximos neurónios. Okay? Então, esse estímulo percorre este axónio e vai dar às, às sinapses, aos neurotransmissores, são estas coisinhas que estão aí a piscar. E então todo este neurónio está repleto de fibra ótica de iluminação. Esta axónio tem uma LED strip. E depois tem outra vez fibra ótica aqui nas, nas sinapses. Ok? Bom, isto foi tudo muito rápido. Não sei se ainda temos um bocadinho de tempo. Não? Deixem-me só mostrar-vos onde é que andamos ultimamente. As nossas experiências em VR. Então, isto é um abismo, e temos este passadiço estreito. E então, para adicionar mais uh, imersividade, metemos mesmo uma tábua de madeira, e a pessoa tem que se equilibrar, e a sensação de vertigens é, é imensa. Depois, estamos também uh, modelamos um objeto em 3D e esculpimos o mesmo objeto e aqui temos um Tracker Vive e isto permite-nos que o objeto se mova no espaço físico ao mesmo tempo que se move no espaço virtual e possibilita mesmo que a pessoa explore o objeto virtual ao mesmo tempo que está a tocar no objeto físico. Bom, vou ficar por aqui. Não sei se querem colocar alguma questão. Sim, nós temos, acabei por não mostrar, posso mostrar. Nós fizemos este projeto, onde que está, para o canal Panda. Uh, e então, uh, este aqui é mais realidade aumentada, mas tinham que procurar uh, elementos numa parede. E depois temos também uma vertente de VR. E então aqui temos vários ambientes, era a praia, a neve... Enfim, várias coisas e então, em VR, as crianças tinham que encontrar um, cromos da caderneta do Panda. Deixa-me mostrar aqui mais à frente. Ok, portanto... que a criança está em ambiente VR. Aqui vê-se melhor, desculpem lá. Pronto, vem aqui o meu colega, e então ele está neste espaço e tem que se abaixar, tem que espreitar para dentro das casinhas ou dos objetos para encontrar estes cromos. Okay? Uh, e, é... e sim, estamos em constante exploração. Para já esta foi a primeira aplicação comercial que fizemos uh, dos resultados das nossas pesquisas. Mas temos ainda mais algumas na manga. Mais alguém quer colocar alguma questão? Estou. Um, gostei da, da vossa apresentação, gostava de colocar uma questão em relação ao processo de criação. Uh, vocês têm muito trabalho comercial, naturalmente, Sim. e portanto há muita encomenda dos clientes, quero isto, quero aquilo, quero aquilo outro. Mas isto é mesmo muito rígido ou vocês têm uma, um, um, um espaço de criação muito para além daquilo da encomenda é só preciso de uma instalação ou é muito específica? Podes falar um bocadinho mais do, do processo de criação Sim. e desse processo? Sim. É caso a caso. Às vezes, o cliente vem ter connosco uma ideia muito uh, concreta e fechada uh, e às vezes é costume até dizerem-nos qual é a tecnologia que querem usar. E Já houve casos, por exemplo, em que venderam uma instalação com Kinect, só que aquilo era num festival de verão e tinha que funcionar durante o dia e durante a noite, e a Kinect com o sol não funciona, okay? com o luz solar não funciona, e então nós tivemos que dizer que não dá. Uh, e optámos por usar um sensor laser da robótica que funciona de sol, de noite, enfim. Mas é caso a caso, uh, por vezes as pessoas vêm ter connosco e têm esta ideia, ah, quero, usar, quero fazer uma coisa com a realidade aumentada. Então, mas diz-me primeiro o que é que queres, eu depois digo-te qual é a tecnologia melhor. Uh, e às vezes já há mais espaço para a criatividade, outras vezes já há menos espaço, depois metem-se timings mais alargados, dão-nos mais liberdade, timings mais fechados não-nos menos liberdade, mas hum, é, é, é sempre adaptável, é um, é um processo sempre adaptável. Não sei se respondi mais ou menos. Ok. E hum, todos participamos, ou seja, todos temos um lado engenheiral e artístico, portanto o nosso brainstorm é sempre com a equipa toda, todos dão a sua posta de pescada e todos participam e normalmente uh, elegemos a melhor ideia. Ok? É quase um, uma, uma fight de ideias e yeah, é eleita melhor. é pensar em É sim. Pensar já pensei, mas uh, atualmente nós vamos para onde nos solicitam, e nunca nos solicitaram uh, esse tipo de sistemas. Okay. Bom, se está tudo, obrigado.